Alô seguidores, alô seguidoras, Zé Remix no ar, muito bom dia. Estamos aqui na Auto Plus Renault, para levar essas informações para vocês, vocês querem comprar o seu carro legal com preço diferenciado, é aqui na Auto Plus Renault. Fevereiro vende tudo, vamos conferir com o Marcelo se vendeu tudo realmente, está vendendo. E mais um detalhe, com a experiência de vendas do Marcelo, ele vai contar para nós... Por que Autoplus Renault sempre o melhor negócio? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os seguidores do Rio Mafra Mix. Isso mesmo, Autoplus Renault, sinônimo de melhor negócio. Por quê? Concessionária já conhecida de mercado há anos aí em Mafra e região, né? Uma concessionária padrão, só trabalhamos com carros excelentes, carros sem, é, carro de procedência, carro sem leilão, carro sem sinistro, ou seja, nossos carros são periciados, checados, passam por vistoria cautelar, ou seja, carro de extrema procedência. Por isso que a Auto Plus Renault é sempre o melhor negócio. E além dos produtos, aquele atendimento exclusivo da Auto Plus Renault, que o cliente amigo de Rio Mafra e região só vai encontrar aqui na Auto Plus Renault. Então, convidando desejar, vem para cá, vem para a Auto Plus Renault tomar aquele café aqui com a equipe de vendas, com o nosso gerente de vendas. Estamos todos aqui preparados para melhor atender vocês, amigos e clientes de Rio Mafra e região, para fazer aquele excelente negócio. Então, Fevereiro vende tudo, como o Márcio falou, gente, são condições imperdíveis esse mês de fevereiro. Então, você está querendo trocar, está querendo adquirir seu veículo zero quilômetro ou seminovo, vem para cá, porque temos condições imperdíveis na linha zero quilômetro e seminovo. Eu vou pedir para o Wesley mostrar algumas, é, algumas ofertas, algumas opções que nós temos aqui em seminovos. Primeira opção aqui, Sandero GT Line 2022. Carro lindo, impecável, baixíssima quilometragem, garantia de fábrica ainda, apenas R$ 74,900. Então não dá para perder, gente, corre para cá. Captur, Captur Intense, carro lindo, baixa quilometragem, você que está procurando um SUV, um carro espaçoso, Captur, R$ 85,900. Próxima, Tracker, olha que carro lindo essa Tracker, R$ 81,900, isso mesmo, gente, preços imperdíveis, vem para cá. Duster, Duster Prata, R$ 86,900 com bônus aqui da concessionária. Então, nessa Duster, eu consigo fazer R$ 83,900. Duster, modelo novo, Jama 2021, na garantia de fábrica ainda, apenas R$ 106,900. Então, gente, são preços imperdíveis, condições imperdíveis, melhor avaliação da cidade, vem para cá. Certeza que a gente vai montar a melhor avaliação, vamos montar a melhor proposta de Rio Mafra e região. E já sai daqui com a transferência inclusa, ou seja, a transferência, a parte de documentação aí da transferência do veículo é por nossa conta também. Então, reforçando o convite, gente, vem para cá, tá querendo trocar, adquirir seu veículo, vem para Auto Plus Renault, vamos montar a melhor avaliação da cidade, vem tomar um café conosco toda a equipe de vendas preparada para melhor atender. Então, vem para cá. aonde que nós estamos passando passar para o nosso cliente? Estamos aqui na rua Tenente Geronazzo, 325, ao ladinho da BR-116. Não pode vir. Ah, Marcelo, mas eu tô com a agenda cheia, é corrido para mim e eu não consigo ir. Gente, não tem problema. Liga agora. 3641-8400, 3641-8400, um de nossos consultores vai até você, nós vamos montar a melhor proposta da cidade. Tenho certeza que você vai fechar um excelente negócio aqui na Autoplus Renault. Como o Márcio mesmo falou, a Autoplus Renault é sempre o melhor negócio. Este é o Marcelo, Papo Reto, e toda a equipe de venda tem a mesma conversa. É desse jeito, é direto para facilitar para você que está nos seguindo vir até Auto Plus Renault e fazer aquele negócio. Lembre-se bem, fevereiro, já estamos caminhando para metade da quinzena e fevereiro aqui vende tudo, já vendeu quase tudo. Auto Plus Renault. BR-116, no quilômetro 2, estamos aqui na Rua Tenente Geronazo, com o número 8400 e a concessionária Rua Tenente Geronazo, número 325, ao ladinho da BR-116. Esse é o Marcelo, o cara não perde vendas, não só ele, a equipe de vendas da Autoplus Renault.